Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo do meu jacaré. Pois é malta, como vocês sabem eu gosto demasiado deste carro e não aguentei, não aguentei e pá. Já contactei a nossa amiga Autopart para começar a mandar vir coisas para o nosso jacaré que eu preciso andar de jacaré, eu preciso, agora veio o bom tempo, a gente bracinho, nossa, não sei, não tem né, bracinho de fora, teto aberto, pá e o jacarézinho é tão bom que eu não aguentei. Se vocês viram o vídeo no rosa e o vídeo de apresentação, sabem um dos principais e um dos maiores problemas do meu G40 era o sistema de refrigeração. Radiador roto, pingava todo para o chão, sistema de pá, pá por dentro, as tubagens todas cheias de barro, da malta usar água, anticongelante tinha muito pouco, e o rosa, o rosa, desgraçado rosa, levou comigo e desenrascou-me, desenrascou-me ali uh, o, o disparar a ventoinha, uh, apertou-me aqui... O radiador onde ele estava a abrir, apertou. Pá, ficou a dar um bocadinho melhor, mas não ficou arranjado, obviamente. E eu dei mais umas voltinhas e ele começou-se a mijar outra vez. Deu para fazer a review. Na review, como vocês viram, já pingava ali bastante. Depois dei-lhe mais uns apertezinhos, uma voltinha que eu não aguentei, não aguentei. E pá, ele perde já mesmo muita água. Aqui por baixo, estes, estes encaixes, não sei se vocês conseguem ver, estes encaixes. Já, já lhes falta dois, dois deles, se não me engano estão -me já muito abertos, muito recebidos e já vinha por aí. Pois é, à semelhança do .gt eu vou fazer o mesmo em termos de conteúdo. Vou separar por tópicos e vou-vos dizer quanto é que gastei em cada sistema que vou arranjar no Jacaré, como fiz no .gt. Ora, no G40 vamos começar pelo mais grave, que é o sistema de refrigeração. Eu tenho aqui a faturazinha da Auto Parts. Vou-vos falar item a item, quanto é que ele custa, quanto é que se gastou para colocar o jacaré em condições. Ora, como vocês estão a ver, começamos aqui por uma coisa muito importante que é o radiador da água. Este radiadorzinho uh, não é a marca Volkswagen, mas é a equivalência ao original. E temos aqui o preço do radiador. E o radiador custa 40,85€. Não é nada caro. Nada caro. Lembrando, não é material Volkswagen. Mas é material uh, semelhante. Há muita coisa que vocês vão me criticar. De eu não uh, comprar mesmo da marca que aquilo traz. Por exemplo, os sensores da Bosch, etc. Houve coisas que eu já mandei vir. Estou à espera que cheguem. Mas não consegui arranjar tal e qual como vem lá. Tive que ir ao okay, quê? equivalência. Mas pronto. O líquido de refrigeração também já chegou e mandei vir o original, isto sim, o original da Volkswagen. Normalmente eu meto o Motul G12, desta vez muito pelo aconselhamento uh, no departamento da Auto Parts, aconselhou me porque é que isso ainda se arranja original, porque é que não metes original? E cá está, eles aconselharam, eu uh, aceitei e vou usar o líquido original e o líquido original custou 19 euros e 84 podemos passá-lo para aqui que também já não interessa agora tubagens da água eu deveria trocar todos mas estas peças já começam a ser raras e autopartes apenas me conseguiu arranjar o manguito superior e inferior do radiador por muita pena minha não conseguimos arranjar a totalidade das tubagens eu depois se as arranjar mesmo em silicone nas restantes vou trocá-las porque pá é sempre bom trocar as tubagens todas. E estas duas tubagens, uma custou 5,66€, a superior e a inferior custou 13,74€. Agora, o que é que está aqui? Uma coisa que para o Punto GT já não se arranja e para o Jacaré ainda se arranja na boa, que é o vaso de expansão. Olha, estou já a ver aqui que me esqueci de... -me mandar vir a tampa vou ter que também mandar vir uma tampinha se calhar numa próxima encomenda vou mandar vir a tampa esqueci mesmo que os vasos vem só o vaso e não vem a tampa cabeça a minha mas pronto no ponto GT não se arranja já tentei por mil e um caminhos arranjar um vaso de expansão para o meu GT não consegui mas para o Gicaré está aqui um vasinho de expansão novinho que eu não sei se a gente vai colocar já já já porque como o circuito está tão sujo se calhar vamos usar um anticongelante, daqueles do continente farsolas, só para limpar o circuito várias vezes e tal, usar o outro vaso que está lá velho para derreter e depois sim, quando tiver o circuito todo limpinho aí sim, se calhar vamos usar o vaso novo e o depósito de expansão, bem barato euros e 27 às vezes a malta do jacarés e destes carros assim, anda com os vasos todos castanhos, todos velhos por uma coisinha de 18€ uma das coisas que eu também quero mudar lá é o termostato já tenho aqui o termostato do jacaré tá aqui termostatozinho com o seu devido O-ring para ficar o sistema de refrigeração completo não podia deixar de mudar o termostato e também por 7,43€ era só ridículo se eu não mudasse o termostato agora um dos problemas que o meu jacaré tinha era o sensor de disparar a ventoinha como vocês viram lá no vídeo do rosa estava uh, mesmo cheio da, da enhanha ele lá conseguiu meter aquilo a disparar, mas não está em condições ele disse-me logo, puto, tu troca-me este radiador e este sensor, está aqui o radiador está aqui o sensorzinho e também pelo preço, este sensor é 11,86€ o que me faz uh, poder aconselhar à malta malta, por 11€ pá, por meio dúzia de, de euros revejam os vossos sistemas de refrigeração às vezes gastas aqui 100 euros no meu caso eu gastei 117 euros e 65 e fico com o sistema de refrigeração para tá revisto vou andar mais descansado e o jacaré em princípio já vai ficar a poder circular sem eu ter miúfa começar para lá aquecer e queimar juntas e não sei que uma coisa que o meu amigo Rosa me disse foi que como o carro teve muito tempo parado, aquela junta de cabeça poderá já estar velha e ofendida. Não se notar agora, porque anda-se devagarinho e tal, mas quando eu lhe der um aperto, a junta pode-se deitar. Se se deitar depois, logo se vê, né? Por agora, por agora eu resolvi não levantar a cabeça, não mandar vir a junta e deixar assim, como está. Mudar só aqui a parte da refrigeração e outras coisas que está para chegar, que eu vou lançar no outro vídeo. Uh, vou separar tudo como fiz no .gt a alta se quiser eu vou deixar os links todos na descrição se quiserem comprar só o um radiador só os manguitos só o vaso de expansão eu vou deixar item na item na descrição o código que vocês é só copiar e colar no site da Auto Parts e vão lá direto lembrando o material foi toda a Auto Parts logística gastámos 117,65€ e fiquem atentos aos próximos vídeos porque está aí chegar mais material. Pois jacaré! Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!